Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Piccoli, eu sou professora de hipnose, sou hipnoterapeuta e hoje eu trago mais um vídeo da minha série de vídeos de distorções de pensamento. Hoje eu vou falar de rotulagem, então se você quer saber se você se encaixa nesse tipo de distorção, se você conhece alguém que se encaixe, fica comigo até o final desse vídeo que você terá muitos e muitos conhecimentos, tá bom? Então vamos lá, o que é rotulagem na distorção de pensamento? é quando você define um todo a partir de um único ato ou de alguns atos, você rotula alguém ou a si mesmo como se fosse alguma coisa. Vou dar um exemplo para ficar melhor. Por exemplo, quando você comete um erro, então você foi lá, cometeu, sei lá, fez alguma coisa, fez um projeto, ou um relatório, ou numa reunião, ou falou alguma coisa que não deveria, ou teve uma atitude que não deveria e você se rotula como se você fosse um fracasso. Então você fala, eu sou um fracasso, ou quando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que você conheça, uma pessoa, seu amigo, sua amiga, você marca um compromisso com essa pessoa e essa pessoa ela não vai ou ela atrasa, por causa desse dia e desse momento, você rotula aquela pessoa como se aquela pessoa fosse um furão ou uma furona. Né? que uma pessoa que não vai nos lugares. Então, a rotulagem é você tratar um todo, você está falando que aquela pessoa é, você é algo, baseado num ponto, num erro, ou em alguns erros, ou em alguns pontos. Então, isso é uma rotulagem, isso é uma distorção de pensamento. E existe uma grande chance de você estar rotulando alguém, ou se rotulando, quando você diz para você mesmo, ou quando você diz para aquela pessoa, eu sou um, ou eu sou uma, ou você é um, você é uma, fulano é um, fulano é uma. Então o que, que significa isso? Significa que quando você está dizendo que você é um, algo, você está dizendo que esse todo está sendo representado por apenas uma palavra. Quando você tem um erro e você se diz que você é um fracasso, você está se rotulando a partir desse erro, você está se chamando de fracasso. E talvez isso não aconteça quando você fala das suas qualidades ou mesmo das suas atividades. Por exemplo, você não se classifica como um respirador só porque você respira. Então por que, que você vai se classificar como um fracasso só porque você tem um ou alguns erros? Seja na vida, às vezes tem pessoas que se denominam um, fraca um fracasso na vida porque teve um erro ou porque teve uma sucessão de erros. Ou seja, em uma determinada área, por exemplo. Eu já dei esse exemplo aqui em outros vídeos de distorção de pensamento. A pessoa vai fazer uma apresentação e aí ela comete um erro ou ela vai fazer algumas apresentações e ela não vai bem porque ela fica nervosa e pronto, ela já se rotula e, e diz pra ela mesma que ela é um fracasso, que ela não serve pra aquilo. Então, quando você se rotula, você está fazendo uma... Nossa, você estava ali na, no negócio? Será que você apareceu? Bom, não sei. Se você apareceu, eu coloco lá. Então, você simplesmente se rotula como se você fosse aquilo. Então, isso não é bom. Isso gera uma hostilidade. Que hostilidade? Uma hostilidade consigo mesmo, consigo mesma. Então você fala pra você mesmo, pra você mesmo que você é um fracasso. Ou uma hostilidade com alguém. Vamos supor que você tenha um chefe ou uma chefe que seja uma pessoa que de vez em quando está mal-humorada, que de vez em quando não está bem ou que desconta os problemas de casa em você. E aí você rotula aquele chefe ou aquela chefe como uma pessoa que é do mal ou como uma pessoa que é mal-humorada. Vamos supor que você rotule o seu chefe a sua chefe como uma pessoa mal-humorada. Com isso, quando você rotula, pronto, acabou a sua visão positiva do seu chefe ou da sua chefe. Você passa a rotular, você passa a identificar aquela pessoa como se ela fosse mal-humorada. E aí, isso gera um monte de coisas em você. Você não vai mais ter a mesma percepção que você tinha dela. Você vai olhar para ela com um olhar negativo, com um olhar ruim. E com isso, Pode ser que isso ocasione exatamente a mesma coisa nela. Ela passa a te olhar com um olhar negativo, porque ela olha pra você e ela vê você com uma cara feia toda vez que você olha pro seu chefe pra sua chefe, e ela começa a te rotular também como mal-humorado, mal-humorada, ou como uma pessoa que é preguiçosa, como uma pessoa que não faz as coisas que ela pede, enfim, ela começa a te rotular, então você percebe que vira uma bola de neve, você percebe que uma rotulagem de alguém ou uma rotulagem de si, faz com que isso vire uma bola de neve e você passe a não mais ver as coisas positivas, você coloca novamente aquele óculos com o filtro negativo e pronto, acabou aquela percepção daquela pessoa. Então que tal se você passar a se rotular menos e passar a identificar qual é o ponto que você que está fazendo com que você se rotule? Por exemplo, quando você se vê se xingando ou xingando alguém, quando eu falo xingando, não é um xingamento pejorativo, mas sim falando que é um fracasso, falando que é mal-humorado, falando que aquela pessoa não presta, falando que aquela pessoa é, é horrível, que aquela pessoa é ruim, que aquela pessoa é do mal. Então eu já ouvi muito, ah, aquela pessoa é muito má mas você está rotulando aquela maldade por causa de um ou dois atos, mas aquela pessoa também tem coisas positivas, aquela pessoa também tem pontos positivos, então passa a olhar ela com o todo, passa a olhar, ok, ela tem pontos negativos, mas ela tem pontos positivos, passa a se olhar com outro olhar. Ok, eu não sou bom em apresentação agora, mas o que eu preciso fazer para ser bom? Porque quando você olha o erro em si, quando você olha a falha em si apenas como pontual, você não se rotula, você não gera hostilidade sobre você e você tem uma clareza muito maior do, de como fazer as coisas para ser melhor, como você melhora aquelas coisas. Então vamos pensar um, também um outro exemplo que acontece muito em rotulagem pessoas que estão querendo emagrecer. Pessoas que estão querendo emagrecer, elas colocam na, na cabeça que elas têm que fazer uma dieta e geralmente essa dieta é bem restritiva, então elas deixam de comer um monte de coisa. E aí o que acontece quando elas comem? Ao invés de elas olharem aquele ponto e falarem, nossa, ok, eu comi aquilo e não foi legal, mas a próxima vez vai ser melhor. O que, que elas fazem? Elas não fazem isso. Ela fazem, nossa, eu não sirvo pra isso. Eu sou um fracasso total em dietas e agora também não quero mais saber. E aí a pessoa, ao invés de gerar um aprendizado, ela come aquilo com muito mais intensidade. Vamos supor um bolo de chocolate. A pessoa foi num lugar onde tinha bolo de chocolate ou na empresa, chegou o bolo de chocolate, enfim, não tá na dieta dela o bolo de chocolate. E aí o que ela faz? Ela pega um pedaço e ela come. E aí ela se rotula, como se ela fosse um fracasso, como se ela não servisse para aquilo, como se fazer dietas não fosse para ela. E quando ela se rotula, ao invés dela gerar o um aprendizado, como eu disse, ah, ok, comi o bolo, não deveria ter comido, então como é que eu posso fazer para ser melhor da próxima vez, ao invés de fazer isso, o que ela faz? Ah, eu não sirvo para isso, eu sou um fracasso mesmo em dieta, dieta não é para mim, e ela vai pegar outro pedaço de bolo, ela vai comer outro, e outro, e outro, e aí vai ser muito pior do que era originalmente. Entende? Então quando você olha aquilo com foco negativo, quando você se rotula como negativo, o que você está fazendo é se classificar como aquilo e aí vai ser muito mais difícil de você buscar as suas qualidades lá dentro, vai ser muito mais difícil de você buscar as coisas positivas que existem daquilo, gerar o aprendizado, vai ser muito mais difícil de você olhar a outra pessoa que você rotulou com um foco no positivo. Então como é que você faz para melhorar essa parte de rotulagem? Primeiro você precisa se perceber se rotulando, então começa a perceber se você não está se rotulando todo, a partir de um erro, alguns erros, uma falha ou algumas falhas, depois que você perceber isso, começa a olhar o que mais que você tem de pontos positivos e começa a perceber que esse erro e essa falha, ou esse defeito, ele é único, ele não existe, ele não é você, ele não te define. Essa falha, esse erro não te define, você não é aquilo, você simplesmente é uma pessoa muito maior do que aquilo, e quando você se percebe muito maior do que aquilo, você começa a possibilitar um aprendizado daquela situação, e começa a possibilitar enxergar mais as suas qualidades, tá bom? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido pra você. É, vou te pedir um favor, curte o vídeo para que eu ganhe mais relevância, para que eu consiga atingir, consiga atingir mais e mais pessoas. Compartilhe com quem faz sentido compartilhar, se você conhece alguém que tem esse tipo de distorção de pensamento. E também vou deixar aqui os outros vídeos de distorção de pensamento que eu já gravei. E se você perdeu algum, acompanhe aí, assista esses vídeos, tá bom? Então é isso, eu acho que eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo para você!